Viagem. Se um dia viajasse para o futuro, então saberia o que havia no passado, e como quem sentisse falta, vazio seria, já teria passado. Se um dia viajasse para o passado, saberia o que tinha se passado no futuro, e com um ampejo de memória, escreveria novas histórias, contando profecias. E no presente, que é o tempo que sobra, gostaria ganhar de presente o amor, sentimento eterno no momento que existe, não conta horas, não conta dias, não conta a razão. Só viajaria no tempo se fosse acompanhado.